Yeah. Matheus S.P.G. Espio Fai Chaca o coro para não Agora Vai pedir se <Sessos> tá Eu não você me perde. Você Eu, tudo quanto você pega, você tem que? Você assim? que esse? nem fala, fala que é Fala, mas não fala, eu velho, Que coisa bizarra. coisa que falar, Doris é melhor que você. Ah ha ah, fim, gente, sou sanada no domingo, eu sou nem tem personagem nem forte, volta de fluido. Aqui assim mesmo que vai ganhar, falo Ah, se você se traz mal a que eu faço Chá mesmo que vai ganhar de mim Acha meu que vai ganhar Falo louri Rato pode sair da minha frente Porque eu não quero saber se que você Cala a boca Boca de caçapa Esqueci que é cabeça de para você o ficou eu fico aqui na um boca de caçapa? Você acha, mesmo que Eu vou perder para tu! O que eu sou, meu monkey? Não, mato não! Ora como você eu fosse tá? você conhece aqui! Você acha, mesmo que Vai ficar? carro! O que é isso? que vai ganhar? Você acha o meu monkey? O que eu vou te ajudar? Eu para ajudar Eu tenho tem um monkey muito forte junto com o Se você não pode de que eu derrotar Vai ganhar tigre, vai ajudar. Tigre, sei lá o que, tigre, é o que. Eu sei que é o tigre, só sei né? que, ganhar, que, bom, fazer, né? um que é você. Acho mesmo que vai ganhar essa cara de boba onde não sabe fazer nada. Boba idiota, é você. Acho mesmo que vai ganhar tigre, não vai te ajudar. Vai ter jeito. Todos esses animais são tosco Olha, coisa que assusta. E quando esse jogo tosco faz sucesso, Pura sorte mais, tem mais respeito, mais mistério Eu vou te mostrar Tem easter eggs Tem mais scare tem mais tensão Tem personagem mais fortes Tem segredos Tem vários modos Quando você não tem nada disso tipo, que vai ganhar tô, tem um milhão de vários modos A mesmo vai ganhar Você só uma formiga perto de dó. Já, meu amor, você perdeu, já pode assumir. Vai pra cá, você acha mesmo que vai te ajudar? A se mar fraca, cá, zombaria. Já não, não isso Você Você vai perder, o eu vou você? acha mesmo que vai ganhar? Eu meu amor, meu amor, que amor, você E aí, eu falo ser pra finalizar. Fala que é melhor com você. A única coisa que vai é o corpo tosco. Que esse bum tosco. Cresceu. Toma.